Fala galera, beleza? Felpão aqui e hoje o vídeo vai ser um react que eu vou fazer aqui. E o react vai ser desse cara aqui, galera. Tá vendo aqui, ó? Blame F. Já tá prontinho aqui pra soltar o vídeo. É o vídeo highlight dele, padrão. E o nome do vídeo já tá perguntando ali, já. É uma pergunta irônica, né? É o melhor capitão que mais. É um capitão que mais mata do mundo, né? Cara, na minha opinião, sim, cara. É um capitão muito inteligente. A galera fala muito que ele baita, né? Que é o bait F. Mas eu acho que ele joga muito safe, muito passivo. Tanto por causa da função dele e a mira, o aim do cara é absurdo. Pra quem não sabe. O Blame F ele streama. 90% da stream do cara é ele jogando aimbots. bot Então, tipo, o cara fica uma, duas horas streamando e jogando a aimbots, aimbots, aimbots. Eu não sei. Eu lembro que falaram uma vez que o Blame F ele fica. ele mata 10 mil bots por dia, né? Que isso aí ele, ele sempre faz isso todo dia. Não sei se é verdade, mas a beira do cara é baçada. Então bora começar aqui o React. Presta atenção sempre nos frag dele, galera. Lembrando que ele é capitão da velho. Não, mas é que eles entregaram. Não entendi. Ó, 18x15, Fnatic, cara. 1x4, um ele matou um já. E o cara é inteligente, né, mano? O cara já entra mirando nos Pixies nada a ver. Eu nem ia mirar ali, nem futa ainda, velho. Eu pago muito pop pra esses caras que joga muito na calma, mano. Olha isso. É difícil, cara, trocar com ele, mano. É difícil, cara. Ele mata rapidão, mano. 1x4. Um 35 Cara, uma coisa boa dele, cara, é isso mesmo, é a mira do cara, velho. Porque ele, ele joga com muita calma, mas o cara parece na mira dele, é, mano. cara é bom mesmo, velho. O cara parece o Hulk, né, mano? o Rapaz, o cara ganhou uma trocação, o cara ganhou uma trocação, tipo, aparentemente parecia fácil contra o Electronic, velho. Aí já é antigo isso aí, né? Eu não lembro desse time não. Oh, um kill. Os Eu não sei quanto que é a sense dele. Parece ser baixa. Aí deixou a chance isso. isso. Eu não sei se ele gosta de fazer essa função de capitão, mas... Olha o frag do cara aqui, ó. 34 18, cara. 1x3. Nossa... O cara arrebenta, mano. 34 21 3x1 O cara é o um clutch também né mano Clutch master assim Você não tá vendo muita jogada dele arrebentando assim Em questão de segurando um bomb, né Ou fazendo um entry Você vê que ele Aqui nessa jogada teve tudo Teve spray, teve rajada e teve techie O cara arrebentou os caras. Só com isso né mano Aqui ele tá jogando a heroic ah, que saudadezinha da AUG, mano. É, é, é, é. is... Saudadezinha dos campeonatos de lã, velho. Uh. Ah, uma coisa, galera. Eu sempre sempre não, né? Ultimamente eu tava dando muito uma olhada no Blame Ever jogando fora aqui, cara. O cara é embaçado, viu, mano? Ele é muito paciente, velho. Mas essa coach aí não dá, né, mano? Não sei se ele puxa ela mesmo, mas não dá não né, mano. Tá doido. É um cara que tipo assim, cara, dificilmente o cara vai pinar em você, tá ligado? Você tem que estar tá muito bem de mira pra poder trocar com esse maluco aí. Esse lá. Eles Blast né, na época do Complex City lá. Ih, vamos estar vamos ele estar gritando. Que isso, cara. da Scout. Vamos <risos> ver. Essa posição com o X-Power, não sei como é que fala. Nossa, mano. Essa posição com o Essa aqui, ó, cadê? Deixa eu voltar. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Em cima dessa caixa. Só se você for mirar a varanda. Olha o controle de mira do cara, mano. Difícil, cara. Difícil fazer isso, cara. Eu já molotovou as costas, acelerou a varanda, já era, mano. Ganhou um round nas duas kills já, mano. Impossível, perder Ainda vai deitar mais um, ainda. Vai deitar o forestão. Puta que pariu, aí cagou. Já mata mais um ainda? É ace? É, é, é esse. It's ace, bro. Aí até eu iria, mano. Isso aqui, essa aqui é a famosa hora que a gente fala: Deixa, deixa, deixa, vez Uai, time é esse aí, mano? É, ah, Ele é bom de né? Hum, você acerta, mano. Vamos ver aqui. O controle de spray dele não é bom, cara. Um tequinho. É! Se, você, se esse cara realmente mata 10 mil bots por dia, assim, todo dia. O cara tem que ter pelo menos um controle de mira bom, né, cara? Oi, alanzinha, mano, que saudade, Lanzinha, Uia, pra das tralhas, hein, mano. Nossa, vai sair gritando. Mano, olha a reação dele já defusando, velho. Nossa, olha o tamanho do cara, mano. Que que é isso, mano. De novo essas tralhas. Deve ser aquela mesma partida lá que ele matou todos. Que ele fez o isso. Olha o cara jogando no tempo, galera. Pra que picar né? Olha lá. Olha só no tempo, ó. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Alô? 1x3 um aqui, né? Nossa, muito mastermind, cara. Óbvio que esse cara vai pegar a bomba e vai ir pro miolo, velho. Olha, olha o tempo. Não, foi B2. Óbvio que o Blame F já sabia disso, né? Esse cara é Eu vou falar pra você, cara. Eu sou muito burro pra esse jogo. MF... Heroic. Ele jogou bastante tempo na Heroic, né, cara? Aqui já é 1x4 um de novo, cara. Quantos 1x4 um esse cara já ganhou, mano? Eu tô supondo que ele vai ganhar aqui, né? 1x4 um é. Mais um 1x4 Nossa, muito difícil de ganhar esse round, cara. Não é possível. Parceiro, você piscou ali e já era. Perdeu a kill nossa senhora, mano. Por isso que é bom você conhecer... É, não mostrou se ele ganhou, né, mano. Posso... Eu, provavelmente não, né? Senão teria mostrado. Mas foi quase, mano. Foi quase, velho. Então é isso, galera. Ó... Oh. Espero que vocês tenham gostado desse react. E já deixa a opinião de vocês aí. Vocês acham que o Blame F é o melhor fragging de capitão do mundo, né? O cara que mais mata como capitão. Pelo que eu percebi que ele, é, ele, ele sempre é o mais passivão pela quantidade de cluts que tem aqui. Mas a mira do cara é embaçada, cara. Ele é, além de ser muito inteligente, a mira do cara é embaçada, velho Deixa seu comentário aí se você acha que ele é o melhor capitão, assim, em relação a, a matar, né, do mundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, falou.